No vídeo de hoje eu vim responder Uma dúvida que todo mundo tem ao baixar O New Club Penguin, geralmente Quando você entra no site e vai baixar o New Club Penguin Entra pro site do g Tá logo aqui na minha página inicial Tem um NCP aqui na minha página inicial também Eu vou clicar pra vocês verem Então vamos clicar em jogar, né como Pra jogar, né, pra baixar o arquivo Clicar em fazer longuin, como eu tô sem ele Instalado, eu resolvi fazer isso Ué, duplicou aqui, aí você clica em baixar Aí ele, em vez de abrir Um bagulho aqui, ele vai pro site do git Lube, porque antes abria no meus vídeos anteriores, mas tem muita gente perguntando o que fazer nessa página aqui você vai depender do seu sistema operacional, entendeu? para o Windows ou Nunes, tem o .ez para macOS da maçã, é o .dmg para Linux, é o .deb então eu vou procurar o meu é um Windows, então eu vou procurar, eu vou procurar aqui ó, o .ex aqui tem .dmg e o .deb aqui, ó. então eu vou clicar nesse aqui, ó. pronto, cliquei, aí vai começar a baixar. Aqui para mim perguntar onde eu quero adicionar o download vai para passar download, né? E aqui tá baixando aqui em cima. Ou seja, quem pra tem que escolher o ponto x e o restante escolhe ponto de ponto dmg Se acho que ninguém usa Linux, né, gente? Uma bomba, né? Não dá pra jogar nada. Acho que é mais pra trabalho. Aqui, você vai pra sua alba download. você vai clicar aqui, ó. New CP, Setup. E pronto, gente. Tá baixando aqui. Então, escolha e conta alguma coisa. De acordo com seu sistema operacional. Até deu erro aqui. Porque eu criei duas vezes. E aqui embaixo, vai estar tá um bagulho verde. Dizendo que tá instalando. Gente, o meu aqui não tá baixando. Eu tentei instalar. Não tá aparecendo na minha área de trabalho. Se não aparecer, você tenta pesquisar. Pra ver se ele tá instalado. O meu não tá instalado. Instalado. Eu daqui ao setup, o que eu vou fazer? Eu cliquei sem querer, eu vou tentar executar como administrador, ou seja, não tá baixando. Então, se isso acontecer, eu também não sei como, o que fazer, né? Gente, executei como administrador e foi. Então, é só você executar como administrador que essa bomba aqui vai iniciar e vai explodir o seu PC. Agora é só criar um encontro, fazer login se você já tem. Lembrando que algumas coisas só funcionam no inglês. Então... Se não funcionar no português, eu tenho que mudar para o inglês ou ir para o servidor inglês.